Bom, é, ouvir aqui o líder do governo a todo momento fazendo seus ataques à autonomia do Banco Central, e é óbvio, como garoto de recado do Lula, que busca esse culpado para o frangalho econômico que ele vem desenhando com tantas trapalhadas, com tantas falas que acabam causando insegurança ao mercado, ataca a autonomia do Banco Central, ataca os juros como se isso fosse de fato, a culpa para a volta da inflação, para a volta do desemprego, para a previsão de baixo crescimento do PIB que está previsto para o Brasil. E aí ele fala do mercado, o mercado, alguns dias atrás, teve o um recorde, mais um recorde do governo Lula, do desgoverno Lula, uma retração desde a eleição de Lula até aqui já são 20% de retração da Bolsa de Valores. E agora passamos abaixo dos 100 mil pontos. Hoje a Bolsa de Valores está em 98 mil pontos. E eles insistem em continuar batendo, insistem em continuar batendo na taxa Selic, como se isso fosse ajudar. E como se a taxa Selic estivesse no patamar de 13,75%, como se fosse alguma vingança do presidente, Roberto Campos Neto, contra seu governo. Roberto Campos Neto foi eleito um dos melhores presidentes de Banco Central do mundo. É uma pessoa qualificada, é uma pessoa que sabe que a taxa de juros não se modifica ao bel prazer de um governante qualquer que, na verdade, busca um culpado para o seu fracasso. E o que eles tentam fazer atrapalha cada vez mais o nosso país. A taxa Selic de 13,75% já não é de agora, já está desde o governo Bolsonaro, desde agosto de 2022, quando o presidente Bolsonaro entregou um país com crescimento de 2,9% do PIB, com desemprego em queda e com uma inflação que era a quarta menor do G20 e agora está aí, anunciando que será uma das maiores. Mas eu quero falar aqui também hoje sobre a vinda do ministro Flávio Dino, a CCJ. Veio aqui alguns deputados do PT, da esquerda parabenizando a atuação do ministro. Uma atuação vergonhosa. Uma atuação que demonstra que não respeita a liturgia do cargo. Uma pessoa que afronta o parlamento, que, inclusive, faz piadas homofóbicas com deputados, como o deputado Alfredo Gaspar, que está aqui, ao questioná-lo sobre algum tema mais sensível. Um deputado que não responde as perguntas, que a todo momento faz piadinhas, anedotas e que mostra como é o nível de seriedade desse governo. É um ministro que demonstra que esse governo é um verdadeiro circo. É um palhaço querendo fazer palhaçada para a sua claque que estava lá. O ministro não respondeu perguntas. O ministro, quando questionado sobre quem autorizou a sua ida ao Complexo da Maré, e aí tentou dizer que era uma criminalização dos moradores da favela, um verdadeiro absurdo, ninguém está aqui criminalizando os moradores da favela, que nós sabemos que a grande maioria são de pessoas honestas. Mas a complacência, a atitude em que estão tendo com os criminosos, como acontece no complexo em que ele pega uma minuta, recebeu uma minuta contra as operações policiais. Isso é uma demonstração de um governo que tem a sua relação de muito afeto com as facções criminosas. E nós questionamos quem havia autorizado a sua entrada e não, não queríamos saber se foi aquela ONG, o Observatório das Favelas, mas qual... A pessoa que o orientou, porque conversou com o tráfico, para que ele pudesse estar lá. E ele fugiu pela tangente. Inclusive, o coronel da Polícia Militar do Rio de Janeiro, Fábio Cajueiro, ex-comandante de operações do Complexo da Maré, ele diz que nenhuma autoridade do Brasil ou de qualquer lugar do mundo entraria ali sem autorização das lideranças do narcotráfico. E questionei o ministro se fazermos, fizermos aqui na Câmara dos Deputados, na tribuna, os nossos questionamentos sobre a sua ida, se isso seria motivo de afrontar o artigo 53 da Constituição, como ele vem fazendo, querendo processar deputados, como o deputado Antônio de Paula, como, como esse deputado que fala e como outros deputados e senadores, acionando o STF, por deputados e senadores usarem a tribuna, que é sagrada, o artigo 53 da Constituição diz que nós somos invioláveis penal e civilmente por quaisquer de nossas palavras, opiniões e votos. E somente o Conselho de Ética é que pode nos julgar e não o Judiciário. E aí ele disse que ele tem ao seu lado o STF. E aí eu olhei para trás quem estava atrás dele e lembrei de uma matéria do jornal, de 13 de abril de 2018. Temos que fechar o Supremo. Temos que redesenhar o Poder Judiciário e o papel do STF. Tem que fechar o Supremo Tribunal Federal. Quem disse isso foi o seu secretário, secretário do Ministério da Justiça Vadir Damus. E ele disse que deveria se fechar o Supremo Tribunal Federal. Esse é o secretário que ele tem e ele diz tanto defender. A legalidade e o STF. E ele ainda afirmou que não havia nenhuma prova da relação do PT com o PCC, ignorando as delações, a delação de Marcos Valério, que detalha como era feita as transações entre o PT e o PCC, em que o PCC lavava dinheiro das empresas de transporte pirata, dos bingos. E esses recursos financiavam as campanhas do PT. E ele disse que não tinha nenhuma prova. Uma delação é uma prova. Mas a maior prova de todas já morreu. Que foi Celso Daniel. Celso Daniel é que iria denunciar esse esquema de financiamento de campanhas do PT através do PCC. Ele tinha um dossiê. E esse dossiê seria entregue à justiça. E por isso ele foi morto. Um arquivo queimado, um arquivo morto. Por isso que o ministro tem tanta segurança para dizer que não há provas, porque hoje, se Celso Daniel estivesse vivo, teria muita coisa para falar dessa relação criminosa entre PT e PCC. Muito obrigado.